Boa tarde. Boa tarde. Sou astrônomo e estou desempregado desde 2018. Seria como me dar uma força? Basta você mover sua cabeça 45 ah, graus para 45 a esquerda para liberar a visão do telescópio. Salve para Mossoró. Salve FN. Mossoró. Vai ficar desempregado aí. Cheio de graça, né?